Estamos estados presentes e tem havido uma intensa agenda negocial. Ainda assim a é... greve está é... marcada já para dia 8 e 9 de março. Eu não vou comentar o exercício do direito legítimo que os sindicatos têm a utilizar as formas de luta adequadas. Isso não sempre, preocupa? Sempre, claro que preocupa. Sempre acentuo que nós estabelecemos uma agenda negocial de comum acordo entre o Ministério da Saúde e os sindicatos, de acordo com a qual as negociações decorrem até junho. Eu tenho expectativa que seja possível até lá encontrar pontos de consenso suficientes para que essas formas de luta não sejam necessárias. é que pode nesses pontos de ah, isso, Sabe que é, a negociação é um processo a dois, neste caso até a três, porque há dois sindicatos médicos e, portanto, é, um tango dança-se a dois, uma negociação faz-se a dois, eu, as garantias que eu dou é disponibilidade para o diálogo.